dos materiais do nosso da nossa casa flutuante agora tendo isso pronto já né o próximo passo vai ser fazer os detalhes laterais do nosso do nosso desenho para tal voltamos para a vista sul respectivamente vamos criar uma extrusão novamente extrusão. vamos selecionar dessa vez já não vai ser plano de referência Vai ser mesmo essa vista específica. E vamos criar aqui então. E mais alguns elementos. Está uh, com 40, 40. Acho que, eu tá, acho que está perfeito. Vamos agora replicar isso. Quantas vezes. Até chegarmos lá. Então essa vai ser a altura. Né? respectiva altura. E a partir dessa respectiva altura. Vamos então todos os elementos. Copiar. Vou dar uma pausa agora no vídeo. Até terminar para que você consiga, então, dar coitinho. Então, após termos concluído com todas, fazer alguns ajustes, fazer os enquadramentos, ok? Nos respectivos locais, pois que isto não pode estar visível fora, beleza? Aqui está mais ou menos a ideia. Agora, o outro aspecto, vamos replicar, pelo menos até aqui, para o outro lado, né? Especificamente para esta área, depois... Vamos reduzir, então, após ah, é isso, vamos então poder dar OK para vermos como isso fica. Então, tendo concluído esse passo, vamos então replicar isto para o lado para o lado posterior. né Eu penso que vai ser muito mais simples agora fazê-lo. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Aqui dentro do espelhar, né a gente vai poder espelhar a daqui aqui, né? ele vai mudar para o outro. Portanto, feitas essas mudanças aqui. aqui, aqui quase pronta a nossa casa flutuante e queremos então dar aqui alguns outros retoques, né? já são retoques finais para então podemos concluir com este tutorial, portanto vamos aqui, uh, pontuar né? aqui está ótimo faremos o mesmo outro lado permitindo assim que bem aqui neste, neste elemento e vamos poder criar aqui um pequeno retângulo ok, e vamos então ajustar, para então temos aqui uma espécie de o rimão, né? Vamos reduzir esta aqui até aqui ótimo. Então, com esses detalhes aqui feitos, né? Vamos então poder fechar. Vamos unir, clicamos neste, clicamos neste clicamos no primeiro e no segundo, automaticamente temos a união. Então, aparece para isso, vamos aqui criar essência materiais. Já estamos quase a fechar com este. Vamos utilizar mesmo caixilhos como materiais. Ao clicarmos aqui, permite então termos as cores. Realistas é do, nosso, do nosso modelo. Aqui vamos criar uh, um material branco, efetivamente, paredes brancas e de gesso, tanto faz. Ok, pois que essa parte de modelagem no local está agora concluída 100%. Vamos agora simplesmente criar uh, uh, as, janelas. as janelas e alguns outros detalhes do no nosso modelo. Aqui vai vamos utilizar paredes cortinas, né, né? efetivamente, clicamos aqui em paredes, tipo, agora, não queremos guardar nada vamos utilizar a parede em vitrine, parede cortina, olha, ao clicar aqui, né, eu vou ter na essência paredes cortinas vamos dar 3D para vermos como é que isso fica, aqui está a nossa parede cortina estender mais um pouquinho mais para o interior, até aqui, está ótimo, puxamos um pouquinho para dentro Portanto vamos aqui uh, editar esta nossa parede de colina na vista sul, primeiro aspecto, vamos, uh, vamos puxá-la até aqui em assim, cima, remover restrições, uh, vamos apagar essa parte também superior, vamos editar aqui, e vamos aqui, vamos utilizar o tri, fechamos, clicamos aqui e ok, vamos dar ok, aqui temos a nossa parede 3D de novo, aqui está a nossa janela, em parede Vamos simplesmente replicar esta parede para o outro lado Ok, Replicado. Depois esta replicação, vamos criar a outra, né? outra parede, a parede que vai estar diretamente ligada à mesma, né? aqui, aqui, ótimo, aqui temos a nossa outra parede cri criada, né? vamos aplicar assim está perfeito. 3D, beleza, olha o que acontece com a nossa parede, portanto para esta parede efetivamente né? a gente vai novamente clicar até ela chegar no piso normal, né? Aqui está, ok vamos reduzi-la até o nível aceitável do nosso projeto. A ideia então é ajustar, né? ajustá-la em relação a esta. Beleza, vamos para a Norte. Temos o mesmo objetivo com a Norte. Ajustar o modelo em relação. Em relação à outra janela. Ok, ok, portanto. Voltamos para o 3D, temos aqui minimamente casa flutuante, e é claro que tem outros detalhes que eu gostaria de mensurar, mas o nosso tutorial ficou bastante longo, por isso aqui temos a nossa casa flutuante, foi um prazer grande termos compartilhado contigo este conhecimento. Né? este conhecimento foi bastante relevante eu espero que foi eu vou ter essa certeza ali nos comentários <risos> se você ainda não é inscrito no canal é nosso desejo é nosso nossa ânsia que você se inscreva no canal mas acima de qualquer coisa que você possa interagir ali bem abaixo deixar o teu comentário uh, deixar as tuas dificuldades e permitindo assim que a gente possa poder dialogar Poder debater um pouquinho mais a respeito de assuntos como este que é a casa flutuante. Aquele grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Bye!